quem chega primeiro bebe água limpa e nesse vídeo neste conteúdo eu vim revelar para você um site secreto que poucos afiliados têm acesso e com produtos ocultos e vender com margens e lucro na internet olá pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital para quem não me conhece me chamo Miguel eu trabalho exclusivo 100% com meus projetos online na internet com gestão de tráfego também infoprodutos tá bom eu tô na frente da linha de frente tá eu sou o eu negócio a empresa com muito orgulho eu faço tudo galera. E para pegar o gancho, se você é um afiliado iniciante ou uma pessoa comum até, quer subir uma campanha, que quer trabalhar em algum projeto específico, tá bom? E tem dificuldade, tem as minhas consultorias e mentorias que é o qual eu dou, tá? Com frequência, aqui em meus projetos online, beleza? Então eu faço uma transmissão, tá? Então qual eu vou ter acesso remoto no teu computador e a gente trabalha aqui, ok? De forma estratégica, bem e profissional nos teus projetos. Então no nosso conteúdo de hoje, volta de a vibe, tá? A gente? tem uma... E para o nosso conteúdo de hoje, eu vim abordar um site secreto que poucos afiliados têm acesso, tá? Com produtos ocultos para você vender com alto lucro na internet, tá? Para você divulgar uma mais estratégica, para você vender e lucrar com previsibilidade, tá? Em cima do teu negócio. Eu vou passar para você detalhadamente para você, então assista até o final, porque vai ser muito importante. E eu te peço de mãos, por favor, galera, desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante. Compartilha esse conteúdo aqui com teus amigos, com outras pessoas, para a gente poder crescer. A gente tá assistindo conteúdo, mas não tá se inscrevendo no canal, poxa. Então, isso pra mim me entristece, tá bom? De verdade. Pra ser bem aberto com vocês, ok? Porque pra fazer um conteúdo desse aqui, cara, dá um trabalho, um tanto, dá. Pra mim poder editar, pra mim fazer tudo, tá bom? Então, ah, esse aqui é o problema meu. Tudo certo, mas eu preciso do seu apoio tá para a gente poder crescer e evoluir aqui no canal porque senão assim eu vou ter que morrer o canal de fato tá bom então peço de coração o teu apoio para poder crescer somar e virar uma família aqui grande aqui ok como você já me conhece aqui tá eu compartilho muitas coisas aqui sobre marketing digital tráfego pago gestão de tráfego estratégia tá? orgânica junto com o tráfego pago instagram instagram ads tiktok cara tudo, tudo tudo tudo então vai ter muita muita coisa aqui ainda no processo da minha jornada deste ano então conto demais com o teu apoio para a gente crescer porque senão vai ficar é muito complicado para nós poder né pô velho Vamos lá, vamos lá, porque isso é muito difícil, né? Porra, véio? eu preciso muito de apoio. Então, sem assim, muita enrolação, bora pro nosso conteúdo aqui que eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui na prática. Vambora! Logo mais aqui na tela do computador, aqui no navegador do Google Chrome, tá? Você vai digitar aqui na barra de pesquisa aqui o nome do site que eu vou te passar agora para você. O site secreto que poucos afiliados têm acesso, tá? Você vai poder agora se afiliar a produtos ocultos que somente você vai ver aqui no meu canal que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo tá? ser muita relação então você vai vir aqui na barra de pesquisa você vai digitar o nome aqui é vipes.com no caso você vai digitar aqui vips.com tá vips tá no caso é vai.com você vai dar um enter. aqui tá a nossa cara aqui da plataforma tá bom bom se você não tem o um cadastro mas não te preocupa tá que aqui é bem intuitivo e simples de fazer beleza você pode estar tá clicando aqui ó em cadastre-se tá bom? É bem intuitivo, é só ir, só, ir, só ir seguindo os passos, simples de fazer. Aí você vai colocar os dados que a plataforma vai te pedindo, tá? Que o site vai te pedindo. Se não é você seguir o passo, você pode concluir até o final, tá? É confiável, pode ficar tranquilo, tá bom? Eu te garanto isso aqui, aqui no canal, beleza? Mas agora aqui, como em é meu caso, como já tem um cadastro já pronto aqui, preparado aqui, já, ok? Então eu vou clicar aqui em Enter, tá bom? Agora eu já tô dentro da plataforma, ok? Eu vou digitar aqui na opção de loja, que já vai te aparecer para você já essas opções aqui, ó, de loja de produtos, tá bom? Então você vai clicar aqui nessa primeira opção, loja de produtos, tá bom? É que exatamente está os produtos, tá bom? Aqui é a nossa loja é exatamente de produtos ocultos, produto que poucos afiliados estão atuando hoje no mercado, tá? Pode ter certeza disso aqui, ok? Já, já é um tempo que já com a plataforma, posso falar para você com autoridade, ok? Sobre esses produtos. Então tem produto que eu estou vendendo aqui com alta escala, sim, de fato. Só não vou mencionar qual, tá bom? Mas eu estou trabalhando com uns 5 produtos aqui dentro, então, cara, muito top demais. Essa plataforma dar certo. Então temos aqui, ó. Tá no ranking, tá no ranking de campeões. Aqui são os produtos que você pode também tá pegando. Ó, aqui são sem jumps, tá vendo aqui, ó? Tem jumps. Então são produtos que tá vendendo bastante. Então aqui eu mostra aqui que um o produto tá um produto físico? Tá também tem outro aqui, tem um boot green também. Esse aqui, ó, o hot gel. São produtos que estão em alta, tá? tá vendendo bastante aqui dentro da vibes Então pegue produtos que resolvam um problema, tá? Tem muita gente que tem problema. Não pegue esse focado no dinheiro mas pensa assim, né, em resolver soluções, tá bom? Você tá aqui na internet para você vender solução, tá? Você entregar a solução, você ajudar as pessoas. As pessoas têm um problema, tá? E você tem uma solução, tá? Então, não pensa assim num produto, né, em modo geral, tá? Mas pensa assim, cara, é, esse produto aqui, ele vai resolver que dor, tá? Ele vai resolver qual problema, tá? Então, pensa nisso aqui, cara, eu quero ajudar as pessoas, é, mas eu quero poder entregar um algo que que resolva o problema dela tá porque essa pessoa vai, vai vai indicar o teu anúncio né o teu produto certo e vai comprar de você mais vezes vai tornar um cliente não um comprador tá é diferente tá de um comprador para um cliente tá o cliente é aquela pessoa que de fato ela compra de você diversas vezes tá? Compra o teu produto é bom transformou a vida dela ela sempre vai comprar de você esse é o cliente tá bom o comprador não o comprador compra de você só uma vez ele vai falar mal de você tá e nunca mais vai querer mais nem saber tá de um produto específico igual o seu até de você também até tá bom então vai sair de você acabou E nosso principal foco objetivo galera é o seguinte muda é, é, é, essa vibe tá muda esse sentimento né de querer empurrar produtos tá bom vou pegar qualquer produto aqui e vou sair empurrando nas pessoas não faz isso tá bom busque essa é, é busque busque tá focado no dor tá busque em resolver um problema tem muita gente que tá com a cabeça aí já esfolada, ok, querendo um, um, um produto teu, querendo é que você resolva, tá que você transforme a vida dela. Então, no, nosso principal foco aqui, objetivo é de transformar vidas na internet, cara. Tá bom, a venda acontece de forma natural, ok, de forma automática. Então e por aí vai, ok. A pessoa vai se conectar, a pessoa vai se sentir confiante e vai realmente, vai, vai dizer, caraca, velho, putz, esse produto aqui realmente que que eu adquiri, tá? Transforma a minha vida, vai me, vai me solucionar o um problema, então pense em resolver problemas, tá bom? Porque vai te gerar muito mais resultados. E você vai vender muito, você vai ser um, um grande profissional do marketing, tá bom? Não vá por aí, como todos falam, para você pegar qualquer produto. A ah, pega um produto de boas, de boas comissões, cara. É legal, a comissão é muito interessante, tá? Como isso aqui também, ó. Esse aqui, ó, esse dessa aqui tá aqui o Max, né? O Max Prox, então, esse aqui, ó, então, o um produto. Como por exemplo, isso aqui tá esse produto aqui também, aqui ó. do sem é peso, tá um produto de emagrecimento, tá? Então, tá com 39 dias Então, um produto é bom que pode resolver, tá? Mas um produto que tá legal aqui, ó. Até a comissão tá boa dele tá de 747 reais A é o preço né do produto de fato, né? Tá aqui, ó. O preço aqui, ó. O valor dele, certo? E ganha até 186 reais tá bom. E quase 187 reais de comissão. É muito bom. A comissão tá dá para você trabalhar sim, de fato. Tá bom, outro ponto que eu quero falar para você aqui também. Tá, não é só porque que esses produtos aqui ó, tá em alta, tá vendendo bastante. Tá bom, que você não possa também se afiliar a um produto desse aqui ó, tá com zero estrela, tá e que esteja com sete jumps, tá bom. Não importa, aqui ó, aqui tá com zero de estrela, tá bom. Aqui não tem nenhuma estrelinha, tá. Mas um produto muito bom também, tá que vende muito, então não vou muito por isso, porque cara, como eu falei. Bom, se você pegar qualquer produto aqui, tá? Um desses produtos que resolve um o dor resolve um problema, fechou, meu amigo, tá? A, a pessoa vai pagar, não importa o preço, não importa, tá bom? Pode ser 10 milhões de reais. o okay? que vai resolver o problema? Então, estamos tá, aqui tá? É isso, a pessoa quer isso aqui, a pessoa quer que você resolva o problema. Hoje estamos assim, tá? As pessoas quer que você resolva o problema, tá bom? Então não se apegue somente a esse produto aqui que tá em alta, tá bom? Não pegue só esses produtos, porque isso aqui também é sabe, é uma coisa muito clichê, porque tem afiliado que gosta de trabalhar com infoprodutos tem outros que gosta de trabalhar com produtos físicos, tá bom? E também com alta comissão ou com uma comissão mais baixas. Então é bem pessoal isso aqui, beleza? Mas Cara, isso não impede, tá? Tudo dá lucro, tudo dá resultado, bom? Desde que resolva um problema, beleza? Então, aqui, ó, vou clicar aqui no 2 aqui, ó. Ó, tem vários outros produtos aqui, ó, tá bom? Você pode entrar indo aqui, aqui, aqui, aqui, aqui no 3, por exemplo, aqui, ó. Cara, tem muitos produtos que você pode estar definindo aqui, ó. Muitos produtos bons, até produtos que ofertam, né? Boas comissões, tá bom? Então, é se afiliar a qualquer um produto desse aqui, tá? É bem simples. Você vai vir aqui, ó. Vou pegar aqui, vou clicar aqui no primeiro, que só a gente fazer aqui uma demonstração para vocês aqui ó, você vai clicar aqui nessa parte aqui ó, tá, esse produto aqui ó, o preço de 20 reais esse produto, então você pode ganhar até 15 reais de comissão, tá, É com essas amostras que graça né, desse produto. E para me afiliar, vou clicar aqui ó, afiliar-se agora, tá bom, vou clicar aqui nele, e tá aqui, tá, ó, olha só que interessante, tá, então você pode aqui ó, clicar aqui em promover o produto, mesmo, confirmar, e perfeito ó, tá bom, ele já foi já, é, Olha só filiado ao produto, tá bom? Que você pode ver que tem aqui umas algumas descrições e o produto, cara, segue aquela vibe, tá bom? Dá uma olhada na página de vendas, desse produtor também tem contato aqui como ele tem aqui, ó, tá bom? Tem grupos aqui do WhatsApp também, ó. Ele tem materiais, tem links aqui para o material, ó. Tá vendo, ó? Então tem todo aqui o contato do produtor. Olha aquela forma aqui, ó. Temos materiais tipo para quem investe em tráfego pago. Vai estar aqui, ó, todo o material. Tá? Então isso aqui é muito bom, um produto que já dá uma cara bem interessante, tá bom? Agora a gente ver aqui a, a página aqui, você vai vir aqui, ó, a gente dar uma olhada aqui na página do produto, tá? Vamos pegar o link. Vamos pegar, vamos pegar aqui o link, daí você, vem, você vai vir aqui, ó. Vamos pegar aqui o link, tá? Você vai vir aqui na, na parte deu de URL, tá? Estamos aqui em dados gerais, você vai vir em URLs, você vai clicar, tá bom? e aqui tá aqui nossos links aqui de afiliado tá vendo ó o URL de destino aqui tem tudo aqui para divulgação até olha só que interessante tá bom vamos clicar aqui vamos, vamos, vamos clicar aqui na url de destino tá vamos clicar bem aqui ou copiar tá bom você vai clicar aqui ó vai clicar aqui tá a nossa url de destino né, no caso aqui vai ser a do checkout, tá olha só a do checkout, beleza é um produto legal e interessante que aqui é uma estratégia tá Vou tá utilizando aqui tá ó, um teste gratuito ok então a pessoa vai poder ter é ter um produto desse aqui para testar então de uma gratuita então é uma estratégia bolada viu bem bom bem bom mesmo é aqui ó, todos os links aqui são de check-out a mostra tá bom de uma unidade Ok então bem interessante isso aqui é tem que outro check-out também ó temos aqui também é do check-out também com mostra grátis com 14 dias também tá ó, tem aqui ó 14 dias de tratamento também olha só que legal é bem interessante esse aqui também check-out também que mostra com 14 dias de tratamento no boleto também tá então tá tudo bem específico ok também é bem legal os produtos não ele é bem interessante Ok, ó, olha só tem tudo tem que um isso também até cara que legal então você pode estar tá verificando é um produto bom tá vale a pena você se afiliar esse produto e ganhar boas comissões e assim você entrar num, num, num processo que pouco já filha está entrando você pode utilizar muito você pode utilizar bastante para tá? usar e abusar desse site ok então faça bom proveito desse site que é muito interessante para você ganhar dinheiro pensa como empreendedor tá para de preguiça monta o seu negócio o seu projeto tá bom online, Ok, seja da forma orgânica, seja no tráfego pago, mas construa, faça alguma coisa, tá bom? Comece imperfeito, ok? E melhore ao longo do processo, ok? Vamos pegar aqui, ó, vamos voltar aqui. Já rolando aqui, ó, você já pode reparar que temos tudo aqui, ó. Tem toda a estrutura completinha, tá? O produto ainda é completo, confiável, um produto que que transforma vidas. Então vale muito a pena você investir nisso aqui, tá? Vamos pegar, vamos entrar aqui na página de vendas aqui, ó. Vamos ficar aqui. Ah, cadê, cadê? a página de vendas, tá? vamos pegar aqui uma página de vendas dele ó, ah, estamos aqui ó duas páginas de vendas aqui, cara, que interessante, tá bom? Vamos, vamos clicar aqui ó na primeira, na segunda página, né, na verdade cara, são páginas excelentes e pelo visto são páginas diferentes uma da outra, então páginas super validadas, pode ter certeza, olha só esse produto cara, essa aqui tá muito top Página linda, página que realmente que conecta, página que vende, página validada, tá? Então você já pode ver que vale muito a pena. Cara, aqui é uma, é uma outra cara, aqui é uma cara bem, bem diferente, tá? Então são coisas novas aqui. Eu tenho provas sociais aqui, ó, são depoimentos tá? de pessoas, é tudo bom. Bom, cara, gostei, eu gostei demais. Vamos ver aqui uma outra página aqui só para você ver aqui, tá? Vamos pegar aqui uma amostra gasto desse aqui, ó é outra página tá ó página de venda também olha só como eu falei para vocês são páginas diferentes cara olha só aquela lá era azulzinha essa aqui já é uma página rosa tá um branco tá vendo essa aqui que interessante tá então vale muito a pena você poder usar utilizar para ganhar dinheiro tá use esse site escrito para você que é uma gratuita ok você vai cara, aqui é zero investimento aqui é zero investimento se você entender isso aqui para mim já ganhei o meu vídeo já tá bom já ganhei meu meu, meu dia aqui tô gravando esse vídeo para você que a noite já ganhei minha noite tá bom então aproveita olha só que aqui, isso aqui cara isso aqui, top beleza eu trabalho muito a pena você fazer esse investimento aqui tá e vou aqui para nossa loja tá então você pode definir que o produtos que tá mais em alta para você testar ok não foca somente nesses produtos ou quando você se afiliou o produto ele fica assim azulzinho tá ó fica assim azulzinho beleza? Então, é bem é bem é bem simples de fazer isso aqui, é bem, bem intuitivo, tá? Mas pega esse conceito, pega essas informações, tá bom? Você foi o produto, ver se o produto realmente atende até é o que você realmente quer, porque okay? Se tem grupos de afiliados desse produtor, é confiável, vê se o produtor tem material tá é, tanto para você trabalhar no, no, no tráfego pago para você atuar também no tráfego orgânico tá bom para você montar a tua estratégia inclusive eu vou deixar para você aqui no finalzinho desse vídeo aqui ok duas estratégias duas estratégias para você vender no orgânico tá? para você montar a tua estratégia no orgânico e assim você poder atuar com qualquer um desses produtos que eu mostrei para você tá aqui ó tá aqui para você usar usar e abusar ok mas para de preguiça. Monta o seu projeto, tá? Nada se constrói, nada se acontece. Nada se constrói, nada acontece do dia para noite, tá bom? Até hoje eu pago o preço, tá bom? Eu tenho quatro anos de marketing, mas até hoje eu pago o preço para mim poder evoluir, para me melhorar cada vez mais, ok? Na minha jornada e meus negócios. Então, gente, empreendendo marketing digital é isso aqui, tá? A ferramenta tá aqui, ó. Tá tudo para você de forma gratuitamente. Tem mais conteúdos assim semelhantes como esse aqui. A gente mostra, a gente compartilha com vocês aqui, mas agora cabe você agora entender o jogo e começar, né? Parar de ficar dando controle mole e jogar a sério, tá? Jogar o jogo para você mudar a tua vida, mudar a tua realidade no longo prazo, beleza? Então parte esses alertas aqui, se de juri, tá bom, que eu acho que puxei muito ore de muita gente, mas por mas foi por verdade, para compartilhar com vocês aqui esse tipo de conteúdo. Tá bom? Se você gostou aqui, deixa aqui embaixo que o seu like aqui o seu comentário vai me ajudar bastante, por favor, tá? E como eu já te mencionei, eu vou deixar para você dois vídeos aqui, ó, tá? Passando aqui, aqui no finalzinho, tá? Para você aplicar essas duas estratégias para você vender no orgânico. E assim você começar a entender esse jogo, ok? E construir um negócio e começar a lucrar. É tá bom e transformar a tua vida como está transformando a minha e a vida de muitas outras pessoas na internet, beleza? Então, galera, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.